Quais foram as três coisas que me surpreenderam quando eu cheguei aqui na Irlanda? Eu sou a Maria e esse é o Maria Quer Viajar! <risos> Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, deixe seu like e me segue nas redes sociais. Arroba Maria Quer Viajar. No Instagram, no Twitter, no Facebook Lá eu posto meu dia a dia e talvez pode ser interessante pra você acompanhar Então, chega de enrolação e vamos começar o vídeo! A primeira coisa que eu notei quando eu cheguei aqui na Irlanda Que é muito diferente do Brasil, assim principalmente de Goiânia, que é a cidade onde eu morava E se você conhece Goiânia, você sabe como Goiânia é quente É 30 graus todo dia, tranquilo e quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu cheguei em maio de 2017, era primavera. Não é uma estação tão fria, mas estava muito frio. Então a primeira coisa que me surpreendeu quando eu cheguei aqui na ilha foi o frio. Hoje nós estamos no inverno e eu pego temperaturas bem menores do que as que eu pegava quando eu cheguei aqui. Eu não sei porque, eu sentia muito frio. Eu acho que foi o choque, o impacto. E é óbvio, a Europa ela é mais fria mesmo, não tem jeito. Mas, gente... Era muito frio, doía minha pele, doía meu rosto. Eu usava várias roupas, quatro, cinco blusas, e eu não me sentia quente, eu não me sentia confortável. Foi uma coisa que me assustou muito quando eu cheguei. E aí depois eu aprendi que não é a quantidade de roupas que você usa, mas sim as roupas certas, que são as três camadas que eles falam. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo falando sobre isso, sobre como se vestir no frio e se sentir bem, se sentir confortável, não passar frio. Eu posso dar essas dicas aqui pra vocês. Segunda coisa que me surpreendeu muito quando eu cheguei aqui na Irlanda foram os banheiros da Irlanda. Os banheiros da Irlanda são bem diferentes dos banheiros do Brasil. No Brasil, em Goiânia, você tem os chuveiros todos elétricos. Então, assim, se você quer água fria, você vai lá com o um botãozinho, e desliga que a é água quente, você consegue regular. Aqui na Irlanda não. Apesar de ter casas que têm chuveiro elétrico, aí sim, você só aperta um botão e regula a água, tudo bem. A maioria das casas, o chuveiro, ele é aquecido por boiler. O que é boiler? É um tanque, acho que de metal ou alumínio, eu não sei o material, em que ele é um recipiente onde a água fica armazenada. E aí você tem que ligar isso uns minutos antes de você utilizar a água. 15 minutos, meia hora, depende da casa, depende do boiler para água poder aquecer, e aquela água ferve fica quente, aí você consegue temperar com a água fria e tomar banho. Só que a outra casa que a gente morava, a outra ponto sobre a Irlanda, a Irlanda ele é um país muito antigo, então é normal que você encontre construções e casas mais velhas, porque é um país de muitos anos, não é um país novo igual o Brasil que tem 500 e poucos anos, é um país super antigo. Você encontra é, pubs aqui, que é o barzinho deles, de mais de mil anos de idade, né? Então, assim, é muito velho. E aí a estrutura das casas é um pouco mais velha. E por isso, por exemplo, onde a outra casa que eu morava, o boiler era desse tamanho. Ou seja, mal dá pra você tomar um banho, a água do boiler já acaba. Então se você não tomar banho rápido ali, não resolver o seu problema rápido, a água fica fria no meio do seu banho, e não é só uma água fria, é uma água congelando, é uma água que sabe quando dói assim? Eu achei isso muito desconfortável, muito diferente do Brasil, eu estava acostumada com só com chuveiro elétrico. E graças a Deus esse apartamento que a gente mudou agora o boiler é bem maior e aí ele é automático então a gente à noite ele ferve a água e ele consegue manter a temperatura da água durante o dia todo aí essa água a gente usa para lavar louça dá para tomar mais de um banho toma eu e o Sheldon, né? máximo dois banhos e eu ainda lavo louça e arrumo a casa com essa água ainda falando em banheiro tem as pias do banheiro aqui da Irlanda que elas vêm com duas torneiras uma torneira de água quente, que é a da esquerda, e a da direita de água gelada. Só que a água gelada, como eu falei, é congelando. E a água quente não é morninha, quentinha. É escaldante, é uma água fervendo. Então, ou você queima sua mão, ou você quase congela os seus dedos. É muito difícil escovar o dente, lavar o rosto. Eu não sei como os europeus fazem, mas eu assisti um filme em que... Tinha essa estrutura no banheiro e o cara colocava o tampão na pia, abria as duas torneiras, aí temperava a água, a água ficava mais morna E ele lavava o rosto com essa água, os dentes e tal Só que assim, ele pegava essa água, lavava o rosto, aí a sujeira da baba, da pasta de dente, da remela, de tudo Voltava pra água, ele pegava aquela água de novo, lavava de novo eu não consigo fazer isso, eu não sei se é assim que os europeus fazem, É só esse filme que eu assisti, era é um filme irlandês, agora eu não lembro o nome. E pra mim foi muito estranho, porque eu preciso ver a água correr, a sujeira ir embora. Eu não consigo reutilizar essa água. E eu tenho até que perguntar pro europeu como é que funciona isso. Mas isso me deixou muito surpreendido, eu falei, que tá o que está acontecendo? banheiro desse país a terceira coisa que me surpreendeu aqui na Irlanda foi com o povo com os irlandeses, eles são muito educados tudo pra eles é sorry, que é desculpa né se você tá andando na rua e você pensa que esbarrou em alguém você já pede sorry ou se você realmente esbarrar em alguém Pede sorry também Tudo eles pedem sorry É muito engraçado E ao mesmo tempo é legal, né? Porque mostra educação Você pega tanta mania de falar sorry quando você vem pra Irlanda E pros outros países da Europa também Que você fala em casa Em casa tá só eu e meu marido Dois brasileiros conversando Às vezes eu derrubo alguma coisa, faço alguma coisa Eu falo sorry, sorry Você pega essa mania É muito engraçado essas foram as três coisas que me surpreenderam logo de cara quando eu cheguei aqui na Irlanda. Deixa aí nos comentários o que você achou dessas curiosidades. Se você não curtiu, já curte. Se você não se inscreveu no canal, inscreva-se. Me segue nas redes sociais, arroba Maria Quer Eu espero que você tenha um dia maravilhoso e até o próximo vídeo. Tchau!